Estatização da Vibraz já! Governo Lula, você não está ouvindo o recado de centenas de pais e mães de famílias que já estão há um ano numa batalha de uma empresa estratégica para o setor de defesa do país. E estratégica também do ponto de vista tecnológico, do conhecimento. Portanto, os metalúrgicos de São José dos Campos, juntamente com a nossa central, venha público exigir que, por favor, estatize essa empresa imediatamente, para que se garante os empregos e para que se tenha também uma postura estratégica nesse país. Estatização da Vibrais já!